Seja bem-vindo a mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Atletismo em Pista Coberta, que tiveram lugar em Pombal, no início de Fevereiro, na pista colocada na Expo, pista que serviu para os Campeonatos do Mundo Indoor em Lisboa em 2001 e que está aqui adaptada, sendo o foco do atletismo nacional em pista coberta. Dois dias de competição muito intensa, com os Campeonatos da Europa como pano de fundo. Glasgow, início de Março, ainda atletas à procura de marcas de qualificação para esse grande evento. A primeira final que apresentamos é de 60 metros lisos para o lado feminino, a prova mais curta dos programas. A favoritíssima Lorene Basolo, o Sporting Clube de Portugal, dominou por completo. A prova, no entanto, foi bem apertada atrás de si. Basolo da parte final, a destacar-se para fazer 7 segundos e 33 centésimos. Tem as 7 melhores marcas portuguesas do ano de 2019, a atleta Sportinguista, e já tem mínimo para os campeonatos da Europa. Ela que persegue o velho recorde nacional de Lucrécia Jardim, estabelecido no ano de 1998, com 7 segundos e 25 centésimos. O grande em ação, na imagem mais central, perseguida por Tamiris de Liz, a brasileira do Benfica foi segunda com 7 segundos e 42 centésimos, Delfine Cansa, outra atleta do Benfica, neste caso de origem belga, terceira, com 7 segundos e 48 centésimos. Este o pódio da prova mais curta dos campeonatos. Claro que fica na posição da terceira, Rosalina Santos, com esta posição como portuguesa. Nos 60 metros para o lado masculino, na final, viu-se privada de alguns atletas por falsa partida, tanto Ano Cuiando Lopes do Sporting como Gabriel Garcia do Benfica, atleta brasileiro, que este ano entrou para os quadros da equipa lisboeta, e Xavier Rato do Girassol que da Associação do de, co de Coimbra, não participaram na final. Domínio de Frederico Corveu, filho de um antigo grande atleta de velocidade de 400 metros. Corveu a terminar com record recorde pessoal em 6 segundos e 75 centésimos. Adiante de José Pedro Lopes, também Benfiquista, e também com recorde pessoal, 6 segundos e 78 centésimos. Terceiro lugar para Ricardo Souza, na atleta brasileiro do Benfica, portanto, Wilson Santo Pedro do Clube de Atletismo da Baixa da Banheira foi o terceiro do Campeonato Nacional. Este resultado final desta prova, Federico Corveu com o seu primeiro título nacional em pista coberta, uma excelente ambição a partir daqui para este jovem atleta nascido no ano de 1997. De resto, José Pedro Lopes, também outra das reflexões da temporada na época passada, a apontar para uma excelente época na corrida de 100 metros, uma prova básica do atletismo, a distância mais curta ao ar livre, partindo da mais curta em pista coberta. Revemos esta final, diferença de 3 centésimos entre primeiro e segundo, pois brasileiro Ricardo Sousa a fazer 6 segundos e 84 centésimos, Wilson Pedro 6 segundos e 89 centésimos. Passamos à prova de 60 metros, mas com barreiras para o lado feminino, favoritíssima a Olímpia Barbosa do Sporting Clube de Portugal, atleta que na meia-final tinha ficado a 1 um centésimo do seu A Olímpia dominou a prova completamente, com uma vantagem de meio segundo sobre as suas rivais, como se vê, um buraco enorme para a vitória da Sportinguista em 8 segundos e 30 centésimos, com este resultado tem as 9 melhores marcas portuguesas da temporada. Sara Moreira, da Associação Jardim da Serra, foi a segunda classificada, com 8 segundos e 82 centésimos. Matat ainda júnior. Juliana Guerreiro, do Sporting de Portugal, terceira, com 8 segundos e 85 centésimos. A repetição desta final dos 60 metros barreiros, no Centro das Atenções Olímpia Barbosa, totalmente dominante. Sara Moreira a fazer, no entanto, uma boa prova. Ela, que esta temporada já tinha corrido em 8 segundos e 78 centésimos, ficou a 4 centésimos do seu melhor. E depois Juliana Guerreiro, também uma júnior, a finalizar na terceira posição. As barreiras mantiveram-se no centro das atenções, neste caso para a prova masculina. Viria a ter um grande favorito o atleta brasileiro do Benfica, João Vitor Oliveira, um dos melhores barreiristas da América do Sul. No entanto, Rasul Dabo, atleta que já foi durante muitos anos do Benfica e agora está no Sporting, a dar forte luta até a final, fazendo a sua melhor marca da temporada e, portanto, a melhor marca portuguesa do ano. João Vitor Oliveira venceu, 7 segundos e 82 centésimos, uma marca de classe internacional, efetivamente para o atleta benficista. Rasul Dabo segundo com 7 segundos e 88. Procura regressar à forma de 2014, resultado quando, nessa altura, estabeleceu a marca de 7,66, que é o corrente recorde nacional, depois igualado por João Almeida. Hélio Vaz, também atleta do Benfica, foi lógico terceiro e segundo melhor português, com 8 segundos e 10 centésimos. Edson Gomes, do Sporting, o quarto e, portanto, o terceiro dentro do Campeonato Nacional, com 8 segundos e 12 centésimos. Este o resultado dos 60 metros barreiras e o pódio. Logicamente, portanto, como português, resultado no lugar mais alto dentre de os que puderam festejar posições entre primeiro e terceiro. Passamos a uma prova que foi extremamente tática, a de 1500 metros para o lado masculino, a segunda distância mais longa da pista coberta, já que normalmente se faz os 3 mil metros como distância mais longa. Uma prova que, de facto, devia ser marcada pela presença de atletas bem em forma, e pela ausência também de outros que já têm mínimos para os campeonatos da Europa de Pista Coberta, nomeadamente Paulo Rosário, que veio aos 800 metros, onde se sagrou campeão nacional. Temos aqui uma primeira fase da competição, e depois vamos avançar para a fase mais adiantada, onde tudo se decidiu, numa corrida terminada acima dos 4 minutos. Um tempo invulgarmente lento, nestas pistas indoor, com 200 metros à corda, entrada para a última volta, tudo completamente em aberto, e o um favoritismo, claro, em impender para o lado de Emmanuel Rolim, atleta do Benfica, que esteve recentemente em estágio no Quénia e que tem sido o melhor corredor de 1.500 metros de Portugal na última meia-década, de forma evidente, a partir do momento em que se tornou recordista nacional juvenil ao ar livre. Emmanuel Rolim, à espera dos últimos momentos, para colocar o seu ataque, ele viria a suceder, mas, vindo de trás, Nuno Pereira, um júnior do Sporting Clube Portugal, atleta nascido na Madeira, acabaria por conseguir surpreender toda a gente para levar a vitória vamos ver esse facto nesta última volta ainda uma marcação do ritmo da frente Jorge Batista Tomás Silva João Alves Lopes na luta pelos primeiros lugares o menor Rolim parecia ter aqui a prova controlada mas a verdade é que as coisas iriam mudar lá atrás ainda há um último ataque por parte de Tomás Silva no entanto é mesmo Nuno Pereira um ataque que este ano correu em 3 minutos 48 segundos e 22 centésimos que viria com uma reta final espetacular, a bater toda a gente num tempo ultralento, mas na verdade, como se costuma dizer, não é isso que mais conta numa grande competição em que está em questão o título nacional. Nuno acabou com 4 minutos e 40 centésimos para este seu primeiro título de campeão português. Emmanuel Rolim segurou a segunda posição com 4 0, 0, 92 Jorge Batista do Girassol, a terminar em terceiro lugar com 4 minutos e 93 centésimos, portanto, um centésimo apenas atrás de Emmanuel Rolim. Passamos agora a outra boa final de distâncias intermédias, do meio fundo curto, como se costuma dizer, 800 metros para o lado feminino. Grande figura, Kátia Azevedo, a recordista nacional dos 400 metros e que vai fazendo também uma evolução para esta distância mais longa. Ela que tem, efetivamente, mínimo para os campeonatos da Europa de Glasgow na distância de 400 metros. Devemos poder seguir a ação da Kátia Azevedo no início de março. Entrada para a última volta, com Ney Afonso, mais experiente que a Kátia, na frente da prova são Afonso, que tem o récord pessoal de, de 2.07.40, aqui em pista coberta. No entanto, Cátia viria a pulverizar a sua marca pessoal, passando praticamente para o top 10 português indoor. É a 11 de sempre depois desta prova em Pombal. Parte final de demolidora para uma atleta com uma velocidade de base infinitamente superior às suas rivais e que tem um grande potencial para esta distância. Poderá vir a ser uma grande atleta internacional em 800 metros, é o que se perfila no horizonte de Cátia Azevedo, vencedora com um pessoal de 2 minutos, 5 segundos e 96 centésimos. Adiante da Salmei Afonso, 2,09,07, uma distância enorme para outra sportinguista Carla Mendes, da Juventude de Liguelense, aqui nas imagens de vermelho, a fechar o pódio com 2 minutos, 9 segundos e 85 centésimos. Vamos de novo para os 800 metros, neste caso para a versão masculina. Uma disciplina que em Portugal tem tido muitas dificuldades nos últimos anos, um pouco à exceção de 2018, onde houve progressos de bastantes atletas para se aproximarem e até alguns baterem a barreira que se tornou difícil de 1 minuto e 50, falando de provas ao ar livre, uma pista coberta obviamente mais difícil, já que cada volta tem apenas 200 metros. João Fonseca a dominar a prova até aqui, aos 600 metros, no entanto, Paulo Rosário, francamente em forma, viria a demonstrar a razão pela qual já tem mínimo para os europeus em 1500 metros, a sua distância vasta até hoje, sendo efetivamente um atleta que promete largos voos em distâncias mais longas. João Fonseca a liderar a prova até aqui, tem um pessoal de 1.4995, feito no ano de 2015 indoor, mas seria mesmo Paulo Rosário no final a levantar os braços e a, a ser campeão nacional. O minuto 51 segundos e 61 centésimos para o minhoto. Do Sporting desde há duas temporadas. João Fonseca, segundo, 1 um minuto 51 segundos e 77 centésimos. Terceiro José Carlos Pinto também do Benfica 1,5191. Nos 5 metros de marcha aos 42 anos, João Vieira não para. 19 título em 24 anos para este grande atleta nascido no Algarve. E, claro, uma formação de base no natação de Rio Maior. Depois com as provas de clubes a terem a marcha em pista coberta como hora livre a ser apetecido pelos clubes de Lisboa para as disputas das grandes competições. João Vieira não teve a mínima luta, acabaria por terminar destacadíssimo com a melhor marca nacional do ano em 19 minutos, 47 segundos e 38 centésimos. Vantagem gigante sobre Miguel Carvalho, do Benfica, e sobre Paulo Martins, do Sporting. Os seus imediatos, como vemos aqui, Atlantas a perder, inclusive, uma volta para João Vieira. Nascido em Portibão em 1976, tem um recorde pessoal de 19 minutos 04-74, feito há mais de uma década em Espinho, a 17 de fevereiro. Não é ainda o um recordista nacional em pista coberta, como é, efetivamente, ao ar livre, nas distâncias clássicas de 20 e 50 km. Triunfo em 19, 47, 38. Miguel Carvalho do Benfica, segundo, 20, 07, 63. Paulo Martins Sporting, terceiro, 20, 57, 47. Neste caso, recorde pessoal por praticamente 46 segundos para o atleta Sportingista que fechou o pódio. No lado feminino, a marcha tem 3 mil metros, Ana Cabecinha, normalmente a atleta que não deixa fugir o título em pista coberta, continua a ser a mais rápida das embaixadoras portuguesas em distâncias curtas, consegue aqui o seu nono título, oitavo consecutivo, com a melhor marca nacional do ano, a trata do Clube Oriental de Peixão, não teve realmente rival e certamente teve o prazer de ver uma sua colega de equipa na posição imediata dentro das que ficaram no pódio. Ana Cabecinha nem precisou de fazer um tempo excepcional para os seus parâmetros. Foi o mais lento tempo dos seus títulos nacionais das últimas épocas. Ela que conseguiu em 2015 o recorde pessoal de 12 minutos, 17 segundos e 93 centésimos, marca que é a recorde nacional. Desta vez bastou-lhe baixar marginalmente dos 12 minutos e 50 segundos para se otorgar mais um título nacional. Ana capsinha uma das vedetas do atletismo português a nível global, uma das atletas com que se conta para grandes comedimentos, no que respeita às maiores competições, já que em pista coberta atualmente não há provas de marcha, nem em campeonatos da Europa, nem em campeonatos do mundo. Triunfo de Ana Cabecinha, em 12 minutos, 49 segundos e 80 centésimos, Edna Barros e Vitória Oliveira, neste caso a terceira a ser do Sporting, a fecharem o pódio. No salto com Vara houve também um duelo interessantíssimo entre os dois melhores especialistas portugueses de todos os tempos, Edi Maia, que ainda é o recorde nacional em pista coberta, conseguiu passar 5 metros e 40 ao segundo ensaio, em luta apertada com o recordista nacional de ar livre e absoluto, Diogo Ferreira. Diogo Ferreira nas imagens. Acabaria por chegar ao quarto título nacional. Conseguiu passar 5,50m e 50. Ao terceiro ensaio, última tentativa. Rodando muito bem sobre a fasquia, dá um pequeno toque na mesma, mas esta fica sobre os taques e, portanto, Diogo Ferreira seguia em frente para o seu quarto título nacional. Tentou mais para diante 565 metros e 65. Marca que seria o seu recorde pessoal em pista coberta e mínimo para os europeus. Infelizmente não conseguiu essa marca ainda e, portanto, continua a corrida atrás de um soltado de qualificação para Glasgow. A Dimeia no segundo lugar do pódio, Rui Marques do Sporting, fechou o mesmo pódio com 472 metros e 72. No lado feminino, luta também muito apertada e interessante entre Marta Onofre, que é a recordista nacional de pista coberta e absoluta, com 4,51 metros e 51, e Leonor Tavares, portuguesa residente desde sempre em França, juntamente com as suas irmãs e uma crónica campeã nacional do salto com vara. A doutora Marta Onofre, já que é médica, conseguiu ao segundo ensaio fazer 420 metros e a sua melhor marca nacional do ano. Lino Tavares também fez esse resultado. Acabou por ser mesmo o número de ensaios a desemparalhar as duas atletas. Ao primeiro ensaio Lino Tavares, ao segundo a Marta Onofre. Lino Tavares a conseguir mais um título nacional, sétimo título em nove anos. Chloe Henry, uma belga, esteve presente, que ficou em terceiro lugar, mas quem fechou o pódio internacionais foi a Benfica Beatriz Batista, com 3,60 metros e Lançamento do peso, uma das provas vedeta no atletismo nacional desde há anos esta parte, teve curiosamente em ação os três melhores lançadores portugueses de sempre. Marco Fortes, a o atletismo português deve enormemente, agora no Sporting, durante muito tempo foi atleta do Benfica, foi o primeiro português a passar 20 e 21 metros, acabaria em terceiro lugar com 17 metros e 68 Favorito de Sanko já com o mínimo para os europeus, o recorde nacional absoluto, conseguiu ultrapassar os 20 metros. Um belo resultado, 20 metros e 2. Este ano já tinha alcançado 20 metros e 21 centímetros. Outro médico, o Dr. Francisco Belo, aqui como um dos outsiders para esta prova, potencial candidato ao primeiro ou ao segundo lugar, no mínimo, Belo arrancou 20 metros e 15 ao segundo ensaio, magnífico resultado que festejou efusivamente e que constituiu o mínimo para os campeonatos da Europa. A sua melhor marca este ano, para um atleta que relembra-se, já foi campeão mundial universitário e já bateu no processo, inclusive, alguns dos melhores atletas mundiais. Fica com o primeiro lugar do pódio, com 20 metros e 15, m, 20 metros e 2, Fortes, 17,68. Passadas as emoções do lançamento do peso no lado masculino, seguimos para a mesma prova no lado feminino, também com presenças de renome. Algumas atletas naturalizadas portuguesas e esta Jéssica Inchute, que tem dupla nacionalidade entre portuguesa e guineense, é a recordes da portuguesa ao ar livre, não se pode dizer que tinha tido uma má prova. Fez 16 metros e 22, não ficou muito contente, mas é uma atleta de enorme potencial Jéssica Enchute, como confirmou de resto o ano passado, onde brilhou igualmente nos campeonatos da África. Jéssica com esta marca fica na posição número 3 do concurso. Campeã nacional, diria a ser a segunda classificada antiga brasileira e antiga atleta da juventude Vidigalense, vindo agora para os clubes de Lisboa, Eliana Bandeira, Outro grande achado do atletismo português, indubitavelmente, a conseguir arremessar 16,34 metros e 34, próxima da sua melhor marca do ano, a ficar a apenas 8 centímetros do que já alcançou em 2019. Esta marca deu-lhe o segundo lugar na prova, já que melhor fez Auriel Dongmo, atleta camaronesa do Sporting, competindo extra, lançou 1657 metros e 57, mas Helena Bandeira, com este resultado, conseguia o seu título nacional, Embora em segunda posição no conjunto do concurso. Com tudo isto, Francis Lane Serra, uma antiga brasileira também já naturalizada portuguesa, consegue a quarta posição e passa a ser a terceira portuguesa nos campeonatos nacionais, com 15 metros. e 66 centímetros. Aqui as temos: Eliana Bandeira, ladeada de Jéssica Enxude e de Francis Lane Serra, três excelentes atletas no lançamento do peso português. Outra das provas mais aguardadas, o triplo salto foi de facto um concurso espetacular, até porque não só as principais candidatas brilharam, também Invelisse Veiga, que persegue afincadamente o mínimo para os europeus no salto em comprimento, esteve em grande, conseguiu saltar 1348 metros e 48, o recorde pessoal, passando a ser a terceira portuguesa de todos os tempos no triplo salto indoor. Um Resultado notável numa prova que teve nem mais nem menos que 5 atletas acima dos 13 metros. Uma semana depois de ter batido o recorde nacional em Madrid com 14 metros e 44, uma das melhores marcas mundiais do ano, Patrícia Mamona era claramente a favorita, no entanto, desta vez não ganhou. Conseguiu saltar 13 metros e 95, não atingiu os 14 metros. Consequentemente, acabaria por deixar escapar o triunfo para Susana Costa, atleta da Academia Fernanda Ribeiro. Durante muitos anos, atleta do Benfica e do Sporting, a Susana Costa, de facto, em grande estilo, ultrapassou os 14 metros. Nos três primeiros ensaios, já tinha mínimo para os europeus, reforçou essa possibilidade, aterrando aqui, no ensaio número 2, a 14 metros e 13. resultado um brilhante, que a deixou adiante de Patrícia Mamona, com uma Ivo Lise Veiga no terceiro lugar, também ela muito satisfeita. Outra prova em pleno no atletismo português. Fechamos agora este nosso rescaldo dos campeonatos com a prova do salto em comprimento para os homens, que também foi extremamente interessante. Ivo Tavares, norte do Benfica, conseguiu era 7,86 metros ao segundo ensaio marca que o deixava numa forte liderança e que batia o seu raccópio pessoal por 7 centímetros no que respeita à pista coberta tinha feito 7,79 em Pombala 3 de Fevereiro Marcos Chuva em regresso após mais de um ano de paragem competitiva está no entanto também francamente bem esta procura igualmente de mínimos para os campeonatos da Europa viria a conseguir igualmente 7,86 metros ao ensaio número 5 Consequentemente, em termos regulamentares, foi necessário procurar o segundo salto de cada um destes atletas para definir quem era o campeão nacional. O título seria a ficar em Marcos Chuva, com 7,76 metros e 76, portanto menos de 10 centímetros, que a marca que lhe deu a vitória, feitos ao segundo ensaio, enquanto Ivo Tavares conseguiu ainda 7,70m, e 70, mas não deu para derrotar Marcos Chuva. Vitória apertada, com Miguel Paim Marques do Sporting a fechar o pódio com 744 metros e 44. O mínimo europeu não ficou muito longe, ainda serão precisos mais 9 centímetros para Marcos Chuva ou Ivo Tavares poderem aspirar a estar em Glasgow. Este o pódio de uma interessante prova de comprimento que fechou o certame em Pombal, campeonatos nacionais de facto muito interessantes, com grandes resultados, mínimos europeus, muita luta, do mínimo dos clubes de Lisboa, como era forçoso atualmente com o Benfica e Sporting a dividir os títulos, mas com uma prevalência maior, desta vez, para o lado verde da segunda circular Lisboeta. No balanço global, foi um excelente certame, aquele que teve lugar em Pombal, mesmo com algumas ausências, o atletismo português mostrou estar vivo e de saúde, e Marco Chuva, que fecha as nossas imagens igualmente com a vitória no salto e